Olá, sou o Fabrício da Worldview. Vem comigo, hoje vamos conhecer um pouco mais deste estabilizador para câmeras Sony e Panasonic. You know uh. Para você, videomaker, que trabalha com eventos, sabe o quanto é ideal uma imagem bem estabilizada. Para você que precisa de agilidade na hora de gravar, esse estabilizador é o ideal para você. Ele é muito leve e também muito fácil de estar tá montando. Aqui você não perde tempo para estar estabilizando a sua imagem. Ele é muito simples e muito fácil de usar. Ele tem essa alça emborrachada, o que facilita a pegada e fica firme para você poder dar os movimentos. Aqui embaixo ele também tem essas espumas, que protegem a sua câmera e se precisar trocar a bateria ou o cartão de memória aqui na parte inferior é aberto então você tem livre acesso para sua bateria e para o seu cartão de memória se você procura praticidade e agilidade com certeza esse estabilizador é ideal para suas produções e então chega de imagens tremidas para isso corre aqui no site da world e confere esse estabilizador lá. Corre, que ele está com um ótimo preço. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo juntamente com um comentário. Diga pra gente o que está achando desses vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e também acompanhar as nossas outras redes sociais: Facebook e Instagram.